Olá, e hoje estamos aqui para fazer mais uma gravação do GT-EAD sobre o tema Educação em Termos de Pandemia. O tópico de hoje, Curadoria Digital e Estratégias Pedagógicas. Meu nome é Miguel Fabrício Zamberlan, sou professor do Instituto Federal de Rondônia e vou fazer agora a minha autodescrição. Eu tenho 1,80m, Sou ruivo, cabelo clarinho, já um pouco branco, por causa do tempo. Ao meu fundo, do meu lado direito, vocês vão visualizar uma estante com alguns objetos, alguns souvenirs que eu gosto, livros. Do meu lado esquerdo tem uma imagem aqui do Instituto Federal e uma cortina. Eu estou com uma camiseta clara, na cor salmão, estou sentado e possuo barba volumosa, tá bem? É, comigo aqui hoje está a professora Vanessa do IFES, a nossa companheira do Grupo de Trabalho, que também já desenvolveu várias atividades do Grupo de Trabalho de Educação à Distância. Também iremos contar com a professora Marise, nossa palestrante, e com a nossa intérprete de Libras, a Clara. Para isso, eu passo a palavra à professora Vanessa para fazer, falar um pouquinho sobre o Grupo de Trabalho de Educação à Distância. Tudo bem, professora Vanessa? Muito bom, olá Miguel, Marise, Clara. Prazer estar aqui com vocês hoje falando desse tema tão importante nesse momento atual que a gente está vivendo, né? De curadoria digital e estratégias pedagógicas. Hoje a gente tem tanto material ali pela internet e como que a gente vai descobrir o que é relevante para a gente? Então, nós vamos hoje fazer essa, essa apresentação sobre esse tema relevante. Vou me autodescrever. É, meu nome, então, como o Miguel falou, é Vanessa Batistins, sou do Instituto Federal do Espírito Santo, é, tem, sou loira, de olhos azuis, cabelos um pouco abaixo dos ombros, estou é, usando uma blusa preta, no meu fundo eu tenho uma, um papel de parede é, bege e mostra parcialmente uma planta do meu lado direito. Temos aqui hoje com a gente a nossa intérprete de, li, de Libras do IFES, a Clara Marques Bodarte, que está vestindo também uma blusa preta, a Clara é branca, está de cabelos presos e tem um fundo verde atrás dela. E temos também hoje aqui com a gente a nossa querida Marise, também do Instituto Federal do Espírito Santo. Passo a palavra então para você, Marise. Olá a todos, eu sou a professora Marise Passos, eu também sou do Instituto Federal do Espírito Santo e eu vou me autodescrever. Eu tenho 1,60m, tenho cabelos castanhos claros, olhos castanhos claros, estou usando um óculos no tom vinho, é, estou vestindo uma blusa verde e no meu, no meu fundo eu tenho um chroma key azul. Né? É, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos começar a conversar um pouquinho sobre o que seria essa curadoria digital e que estratégias pedagógicas a gente poderia estar utilizando para estar tá lidando com esse tema, com essa atividade, né? É, aqui nós temos a apresentação do grupo de trabalho que está coordenando é, essa iniciativa, né? que é uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Educação à Distância, do Fórum de Dirigentes de Ensino do Conife, da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, e aqui nós temos a lista de todos os componentes desse grupo. Nós temos agora a Web 2.0, que iniciou no começo do século 21. Esta web, esta nova, esse novo conceito de internet trouxe com ele a ideia de inteligência coletiva, os computadores interligados internacionalmente e as ferramentas interativas. Tudo isso gerou a ânsia por trabalhar, compartilhar, interagir, comunicar, ensinar, estudar e aprender na internet. E isso gerou uma mudança de postura nas pessoas, com a necessidade de encontrar, organizar, disponibilizar, selecionar e avaliar, tornar-se significante, distribuir informações. E para conseguir isso, passou-se a abrir mão do uso de tecnologias associadas à curadoria. Mas o que seria a curadoria? A palavra curadoria ele vem do latim curare que significa cuidar ou preservar. O termo curadoria ele não é novo, ele iniciou na área jurídica e na área das artes. Esse termo é um termo muito conhecido dessas duas áreas. Agora, no século 21, no início do século 21, a área de marketing passou a se apropriar desse termo também, para poder tratar informações e saber que tipo de informação ela disponibilizaria para os seus clientes. E agora, nós temos também a área educacional se apropriando desse, desse termo e dessas ações ligadas à curadoria. E o que, que seria essa curadoria digital? A curadoria digital, ela consiste em reunir conteúdos que estão espalhados por toda a a internet por toda a nuvem, que hoje a gente fala muito da, da nuvem, né? Essas informações, esses conteúdos, eles precisam ser agregados em função do que você está pesquisando, do que você quer fazer a curadoria, do tema que você quer fazer a curadoria. Aí você agrega essas informações, organizando ela por tópico em um único local. A partir dessa agregação, a gente faz uma triagem, e essa triagem eu defino o que é relevante ou o que não é relevante para a minha pesquisa, para o meu objetivo final, e aqui pode ser também o objetivo pedagógico, o objetivo da área de marketing, e aí você seleciona as informações que não são relevantes e as descarta. As informações que são relevantes, você passa por uma nova triagem, tentando ver as tendências, descobrir as tendências que tem nessas informações que você selecionou, o reconhecimento amplo, quanto ela pode ser usada, em que áreas, que novos conceitos você encontrou. E a partir dessas informações, você pode organizá-las e para poder divulgar no futuro, ou mixar as informações que você já obteve para criar novos conteúdos que também serão registrados e organizados para que eu possa divulgar para os meus alunos, para o mundo ou para os meus parceiros, para outros colegas profissionais. Essa é a ideia geral do que seria a curadoria digital. Nós temos hoje os cinco C's da curadoria digital, que foi um framework proposto por The Shine e Charna. Eles criaram esse framework com o objetivo de facilitar professores e alunos a trabalharem com a curadoria digital. E ele dividiu, então, esse framework em cinco fases. A fase de coletar, categorizar, criticar, conceituar e circular. Na fase de coleta, você preserva e revisa todas as informações que você coletou para depois poder categorizá-las, criar categorias para poder compará-las e generalizar as informações que você já, sele... já coletou. Aí você passa para a terceira fase, que é a fase de criticar, que é a fase onde eu vou discriminar, vou avaliar, eu vou selecionar o que me interessa ou não. E aí eu passo para a quarta fase, que é a fase de conceituar, onde eu vou reorganizar essas informações que já foram selecionadas, reaproveitar, mixar essas informações e, por fim, eu entro no quinto C, que é o circular. É onde eu vou mostrar o valor dessas informações e torná-la acessível para os meus alunos, para os meus pares, né, e para a comunidade em geral. É esse modelo de 5Cs da curadoria digital... Ele tem usado, sido usado por muitas universidades com o objetivo de organizar os conteúdos das disciplinas, não só para os seus alunos, mas também para futuros alunos que queiram entender e conhecer as disciplinas e os conteúdos que são estudados nessas universidades. Então, é esse circular, esse demonstrar para a sociedade em geral, ele não fica restrito à salas de aula, mas ele fica aberto para toda a comunidade acadêmica. Esses cinco Cs da curadoria digital, a gente tem que ter em mente que nem todos os estágios ocorrem em todas as situações. Eu tenho o framework, mas ele não é algo fechado. Eu posso passar por dois, três Cs desse. Eu não sou obrigada a passar por todos os cinco C's. É, essa estrutura, ela é um processo, ela não é um produto, então a gente tem que entendê-la como algo mais orgânico. Cada um desses cinco estágios, ele tem o potencial de ser revisado, revisitado ou usado em diferentes perspectivas. Isso é um, uma orientação, não é algo obrigatório de ser seguido ao pé da letra. É, ele é também, por natureza, recursivo. Eu posso ir e voltar e continuar revendo esses passos de acordo com as ferramentas da Web 2.0 que eu vou utilizar para me ajudar nesse processo de curadoria digital. E ele deve se vir como um guia, lembra que eu já falei, ele é um guia para professor e alunos, mas não é algo que ingesse professores e alunos nesse processo de curadoria. Nós podemos ter nesse, nessa visão de curadoria o professor como um curador, alguém que vai curar os conteúdos para poder depois disponibilizá-los para os alunos e para a comunidade acadêmica em geral ele tem que levar o professor a transcender as paredes da sala de aula, esse processo de curadoria, e criar possibilidades para que eu possa preservar para a comunidade atual e para a comunidade futura, os conteúdos que são importantes para o meu domínio instrucional, para o domínio instrucional que aquele professor está é, lidando. Eu também tenho que... Esse processo de curadoria leva o professor a mudar o seu papel. Ele deixa de ser o sábio no palco e passa a ser o guia ao lado, porque ele não vai ser o único detentor do conhecimento, mas ele vai guiar o aluno em um mar de conteúdos e conhecimentos. Ele vai fazer uma seleção prévia e liberar isso para que os alunos possam acessar. O professor como curador ainda, ele tem é, a função de criar bibliotecas que sejam duradouras de links, vídeos, artigos e atividades online para facilitar o acesso dos alunos a esses conteúdos e para que os alunos possam selecionar aqueles conteúdos que eles consideram mais relevantes no momento que eles estão estudando. Ele também tem que, que ter como objetivo facilitar a aprendizagem personalizada dos alunos. Por quê? Porque ele vai conseguir realçar dentro desse material os pontos que são fortes, as necessidades e interesse dos alunos. E quando ele libera uma quantidade maior, ele facilita com que, esse, que cada aluno consiga selecionar o material que ele se senta, mais apto a estudar ou que tenha mais facilidade de estudar. Por isso, é, o processo de curadoria ajuda nessa personalização do ensino. Mas não é só o professor que tem que ter esse papel de curador. Nós também podemos ter o aluno como curador. Essa é uma outra função da curadoria que foi vista atualmente, no qual os professores orientam e colocam os seus alunos para fazerem a curadoria dos conteúdos que eles vão estudar. Isso também ajuda na personalização do ensino, né? Todos hoje somos ao mesmo tempo consumidores e produtores de informação, mas para podermos nos tornar produtores de informação, nós precisamos primeiro saber o processo de curadoria, para saber o que eu posso selecionar e o que eu posso ou não transformar. Eu preciso conscientizar o aluno, né? nós todos como educadores, precisamos conscientizar nossos alunos de que os conhecimentos eles estão disponíveis na rede inteira. Mas, mais do que isso, eles precisam saber como coletar as melhores informações. Isso ele vai conseguir fazer a partir do momento que ele conheça esse processo de curadoria. É, hoje os materiais de código fonte aberto, eles aumentam em muito a probabilidade de que um aluno que antes era só usuário de informações, passe também a ser produtor de informações, e aí voltamos novamente à ideia de curadoria porque não basta eu selecionar e produzir eu preciso também divulgar esse material para o resto da comunidade porque não adianta nada eu produzir um bom material e não e as outras pessoas não acessarem ele, não continuar gerando frutos. O aluno como curador, ele precisa ter a habilidade de trabalhar com as informações online. Então, ele precisa saber identificar fontes confiáveis, organizar essas informações, saber por que essa informação é importante ou não, e por fim compartilhá-las. Como eu disse anteriormente, se eu não compartilho o que eu produzi, ele se perde, ele passa a não ter é, sentido, né? E eu preciso envolver os meus alunos nessa prática da curadoria digital, porque hoje essa é uma atividade acadêmica altamente valiosa nos dias atuais. Porque quando você prepara o seu aluno para trabalhar com a curadoria, você também está preparando o seu aluno a aprender a aprender, porque ele aprende aonde encontrar conteúdos. Eu estou preparando o meu aluno para aprender ao longo da vida, não somente naqueles meus momentos de sala de aula. Agora, existe uma série de ferramentas que podem ajudar a esse processo de curadoria. Essas ferramentas, elas não são fechadas. Eu não tenho a dizer a ferramenta X está associada a esse framework do 5 C's. Não, existem uma série de ferramentas e eu posso escolher a que eu achar mais interessante no momento que eu estiver fazendo uma dessas ações da curadoria. Então, cabe a cada professor incorporar as ferramentas que ele acredita atender às necessidades pessoais dele e das quais ele tenha mais facilidade de uso, ou que ele tenha maior interesse. É, a ferramenta ela pode não atender a necessidade de todos os seres, e muitas vezes eu posso precisar de mais de uma ferramenta para poder realizar... Uma, um daqueles estágios do framework que nós vimos anteriormente. E é possível que, o, que quem está fazendo o trabalho de curadoria utilize mais de uma ferramenta em um estágio, podendo atender às necessidades dele. Então, é, existe hoje na Web 2.0 uma série de ferramentas disponíveis que ajudam, então, os professores e alunos nesse trabalho. Eu trouxe aqui alguns exemplos de ferramentas. Nós temos, por exemplo, o Google Docs, que ele facilita a criação e edição de forma compartilhada entre professores e alunos. Eu posso arquivar em pastas, eu posso colocar essas pastas públicas. Eu tenho o Pinterest, que é uma outra ferramenta, que ele é um bookmark visual, onde eu posso escolher e salvar com alfinetes as informações que eu preciso, ou para usar no futuro, ou para disponibilizar pelos meus, para os meus alunos. E aí, o, o meu Pinterest, eu posso compartilhar com outros, outros alunos para que eles tenham acesso ao material que eu selecionei. Eu tenho o Padlet, que é um aplicativo que ele funciona como um grande mural de notícias, onde eu posso organizar os conteúdos que eu quero que os meus alunos acessem, e ao mesmo tempo eu posso colocar que os meus alunos criem materiais nesse ambiente e a grande vantagem do Padlet é que ele permite que você compartilhe com outras pessoas, você pode deixar aberto a comunidade em geral, ou escolher as pessoas com as quais você vai compartilhar o que você está construindo nesse material. Todas essas ferramentas servem tanto para professores quanto para alunos. Nós temos o Elink, que é uma outra ferramenta de conteúdo que ele seleciona e e compartilha com as mídias sociais páginas do web que eu incorporei, eu posso enviar boletins informativos para uma série de e-mails. Então, essa é uma outra ferramenta que me ajuda a organizar os meus conteúdos. Nós temos o pocket que é uma das principais ferramentas de curadoria de conteúdo. Ele ajuda a salvar artigos, vídeos e outros conteúdos disponíveis na web. Ele não, ele não baixa para o seu computador, mas ele permite que você organize isso tudo em, né, na nuvem. Nós temos o PewTree, que permite mapear conexões entre links, e isso me ajuda a descobrir novos recursos na internet. Nessa ferramenta podemos adicionar e manter páginas na web, arquivos, artigos, fotos, notas e outros recursos digitais e compartilhar ele com outras pessoas e até em outros dispositivos. Muitas dessas ferramentas nos permitem acessá-la seja no desktop, seja no celular. Nós temos mais uma ferramenta que é o Flipboard, ele permite criar mini revistas com os conteúdos que eu estou estudando e depois compartilhá-lo, tornar essas revistas públicas e compartilhá-los com os meus alunos e com outros colegas, né, com outros colegas professores. Nós temos o Test Teach with Blank Space, ele é uma ferramenta para criação de lições, você consegue nela criar um conteúdo, ao mesmo tempo botar um questionário, botar um vídeo, abrir um espaço para o aluno fazer anotações, ele lembra um pouco o Padlet, só que ele é, ele é um pouco mais amarrado, ele tem as posições onde você coloca cada coisa, mas ele lembra bem... O, o Padlet, e todas essas ferramentas que eu estou colocando aqui, elas têm versões gratuitas, né? E se eu precisar de mais, é, trabalhar com ela de uma forma mais intensa, algumas eu preciso pagar, como, por exemplo, é o caso do Padlet. Padlet, você tem um limite de... É, painéis digitais que você pode ter, se você quiser ter mais do que aquele limite, você precisa pagar para poder usá-los, não costumam ser ferramentas muito caras. E eu tenho Live Binders, que é uma ferramenta que ele cria como se fosse um caderno virtual, onde eu posso organizar por guias, né? Muitos professores usam essa ferramenta para criar tarefas de uma classe inteira, de, de, uma, de um conteúdo inteiro ou de um semestre inteiro. Então, esses são alguns exemplos de ferramentas que poderiam ajudar professores e alunos nesse processo de curadoria. Finalmente, aqui... Nós podemos é, refletir sobre esse processo de curadoria e nós vemos hoje que existe uma vasta quantidade de informações disponíveis, mas essa quantidade grande de informações ela é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque eu tenho informações que são confiáveis, informações que não são confiáveis e eu preciso saber selecionar isso, né? É, essa quantidade enorme de conteúdos ela tem vantagem de que vai diminuir o tam, o tempo que eu vou investir para produzir porque tem cu, muita coisa pronta muita coisa interessante eu tenho muitos materiais mas eu preciso saber selecioná-los senão eu vou estar perdido no mar de informações é, essa riqueza de informações ela significa que é que é preciso ser capaz de discernir cuidadosamente o que é ou não importante. Isso serve tanto para professor quanto para alunos. Ele impulsionou o papel social do curador digital de conteúdos. Hoje, ele é visto como um mediador. E essa atividade pode ser considerada fundamental na cultura contemporânea, porque sem esse papel hoje estaríamos nadando em um mar de informações, mas ao mesmo tempo estaríamos perdidos, sem uma bússola que nos ajudasse a selecionar o que é relevante ou não para os nossos alunos e para nossas atividades educacionais. Agora, aqui estão as principais referências que eu tratei, que eu usei para criar essa apresentação. Tem um trabalho do professor Mário Sérgio Cortella e Gilberto James e tenho dois artigos dos professores que propuseram o um modelo dos 5Cs, né? E um trabalho que fala um pouquinho sobre o papel da curadoria digital na personalização da aprendizagem dos alunos. Obrigada pela atenção, e agora vamos passar a palavra para a professora Vanessa. Até a próxima. Pessoal, obrigada, Marisa. Pessoal, é, essa, esse conteúdo que a gente acabou de apresentar, né, a professora Marise explanou aqui para a gente, é um dos conteúdos que eu, Miguel e os outros colegas do GT de EAD consideramos de suma importância para os professores nesse momento de pandemia, mas também como a própria professora Marise explicou, não apenas para esse momento, é um ferramental para toda a nossa vida docente e também para os nossos alunos. Então, é, que seja um material muito produtivo para vocês, assim como Marise, pode passar para mim para outra, aqui tem os nossos colegas do GT, e aqui nós temos as produções além desse material de curadoria digital, nós temos várias outras produções do nosso GT aqui tem até o exemplo de alguns e-books, e o nosso canal siga o nosso canal no YouTube lá vocês vão ter disponíveis esse e outros materiais assim como os links das apresentações lá no projeto. No repositório do ProEdu, que vocês podem baixar, é, remixar e utilizar da forma como vocês acharem melhor. Pode passar mais um, Marise? Estamos aqui nós, então. Agradeço a professora Marise por disponibilizar o seu tempo e conhecimento para compartilhar com toda a Rede Federal sobre curadoria digital. Agradeço ao professor Miguel mais uma vez aí, é, nos apoiando, né? No, no, colega de longa data do GT de AD, Clarinha, nossa intérprete de Libras, do CFO, do IFES, que também está sempre aí colaborando com a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, né, e que vocês possam usufruir desse e de outros materiais do nosso GT. Tchauzinho.